uma atividade que realiza exames semanais preventivos, abertos à comunidade, né, com coleta às quartas-feiras, nos dois turnos, manhã e tarde. Para conversar sobre essa atividade, sobre o câncer cervical e outras questões da saúde da mulher, uma questão tão importante desde sempre, nos dias de hoje também, a gente vai, vai conversar com a professora Luciane Noal Cali, professora da Faculdade de Farmácia da URCS, e uma das coordenadoras da atividade, ao lado da também professora da Faculdade de Farmácia, Adelina Mesari. Uh, vamos, inicialmente, falar um pouco sobre o câncer cervical, Luciane. Falar um pouco sobre essa doença, quais são os cuidados que a mulher deve ter, os fatores de risco, enfim, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui uh, para tratar desse assunto, que é um assunto bastante importante, porque a prevenção é tudo né, no Brasil. A gente tem que prevenir para evitar que a doença progrida ou que a gente adquira né, algumas patologias graves e que depois possam ter cura. Né? O câncer cervical ele é, uma, é uma doença causada quase que exclusivamente por um vírus. Né? A maioria dos, do, dos, dos, uh, dos cânceres uh, cervicais que, que são diagnosticados são HPV positivos. Né? O que, que é isso? Papilomavírus vírus é um vírus né, transmitido pela via sexual, basicamente, e tem outras formas de transmissão também, mas, principalmente, é a via é, sexual, e que uh, pode, então, uh, alguns tipos uh, virais uh, uh, causar o câncer do colo do útero, né, desenvolver lesões precursoras que evoluirão uh, posteriormente para o câncer cervical, e que pode ser, então, evitada, né, se a mulher uh, tiver uh, medidas preventivas, né, é isso. Uh, esse esse câncer cervical, ele dá apenas em mulheres, homens também correm, Não, correm Pois é, o, o vírus HPV, ele pode uh, uh, causar alterações no pênis, né, do homem também, só, aí levando a lesões penianas e, e câncer de, de pênis e, e do trato de, uh, masculino, mas que como o homem tem um membro uh, externo, né, ele quando vê as, as lesões iniciais, que são geralmente bolhosas, né, parecem assim, verrugas genitais, o homem né, corre, vai para o médico, previne, faz a incisão, a retirada da, da, da lesão. E a mulher, então, né, no caso que é, é, seja é cometida, ela só pode verificar ou uh, detectar a presença desse vírus se ela realiza o exame preventivo do colo do útero, né? que é o famoso Papa Nicolau, que a gente tá, quer reforçar e quer convidar né? para fazer esse exame uh, lá na faculdade de farmácia. Pois então, Luciana, assim, vamos falar um pouco sobre o projeto, né? Esse histórico do projeto, o que é que idealizou ele? Uh, Para a mulher a questão da prevenção realmente é tudo, uh, com esse tipo de, de, de problema de saúde. Uh, vocês uh, identificaram uh, uma incorrência grande de, desse tipo de problema? Como é, que, como é que surgiu a ideia desse projeto? Quando que ele surgiu, enfim? Vem sendo documentado, assim, através de artigos científicos e, e tudo mais, que no Brasil, né? Uh, tem uh, índices uh, elevados de, de, de infecção pelo vírus do HPV, cerca de 30, 35%. Né? Então, como eu, eu sou professora de citologia clínica, né? Uh, e a gente passa isso para os nossos alunos, a gente ensina a, a realizar... Uh, a, a, a, o reconhecimento das lesões iniciais, a detecção de agentes uh, infecciosos do trato genital feminino, isso é uma das, de, da, das áreas da disciplina de citologia clínica. Eu tive a ideia de, de fazer esse projeto porque eu já tenho teria material didático para os meus alunos né, estudarem uh, os agentes e auxiliaria também a comunidade, né, as mulheres uh, da universidade, a fazerem esse exame preventivo. E aliado, assim, que nosso departamento, ele é formado por, por disciplinas uh, das análises clínicas. Nós temos a uh, citologia, bacteriologia, a micologia, a hematologia. Então, eu resolvi convidar uma, uma colega minha, a professora Adelina Mesari, que é professora de micologia, que faz a detecção de fungos do trato genital feminino. Então, eu aliei né, a citologia com a micologia. Então, a gente faz as, a detecção, coletamos a, a amostra, né? fizemos uma lâmina, coletamos a amostra do, do, do, do material da secreção vaginal, fixamos essa lâmina, analisamos ela para verificar as lesões, se existe ou não lesão precursora, se existe ou não algum agente, como ah, ah, Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria, ah, a candida, né? SP, que é um, um fungo a gente analisa vê assim a presença de alguns agentes e as alterações citológicas e a professora Delina uh, pega esse material também para fazer a cultura né, uh, uh, do fungo e aí então a gente então alia esses dois essas duas disciplinas né promovendo então assim possibilitando né a, a, a comunidade as alunas uh, docentes Funcionários que quiserem uh, fazer o seu exame na quarta-feira na faculdade de farmácia uh, para ter assim seu laudo, seu diagnóstico, caso tenha sintomas, né? Uh, esse uh, grupo que é atendido, bom, o projeto atende a comunidade em geral, existe algum grupo que seja um público específico que vocês buscam alcançar com esse projeto ou vocês, enfim, recebem todo tipo de, de, de pessoas é. diversas faixas etárias e classes sociais enfim. A gente queria verificar, então, o perfil epidemiológico na universidade. Né? A nossa ideia inicial era atender as alunas, né? alunas, funcionárias, uh, terceirizadas, se quiserem, né? uh, dentro aqui da universidade, era o nosso, primeiro nosso foco. Né? Mas uh, é que lá na faculdade de farmácia nós temos um laboratório, né? E esse laboratório, ele funciona normalmente, diariamente. E a gente, então, como uh, as nossas alunas são alunas que têm disciplinas, e que você sabe que na URGS o horário é semestral, muda tudo, as cadeiras modificam, né? Uh, a gente, uh, nesse semestre, nesse primeiro semestre, semestre de 2018, nosso projeto funcionou nas quartas-feiras, como você mesmo mencionou. Estamos na expectativa de continuar nas quartas-feiras, mas como as alunas bolsistas de extensão, porque isso é uma atividade que, graças à Pro-Reitoria de Extensão, que nos concede bolsistas, né? esse é um projeto de extensão universitária, e até devo agradecer a ProRest né? por isso, as nossas bolsistas tinham folga na quarta-feira. Nós estamos ansiosos para que possamos manter na quarta-feira, porque está lá o nosso, o nosso aviso, né? Mas caso as nossas monitoras, as nossas bolsistas não consigam na quarta-feira, nós avisaremos daí, uh, através de, de, de vocês, se você puder avisar, que a coleta vai ser na quinta, ou na quarta, ou na terça, né? Se caso, a gente não consiga, né? depende dos horários das alunas. Né? Esse projeto existe desde 2014, a gente estava comentando. É, mais, né? 2014 que ele começou a tomar uh, forma assim, né? de, de, de, uma, de uma coleta mais abrangente. Assim. E nesse período de, de, de, de já alguns semestres, como é que vocês notaram a evolução dele? Olha, uh, bem grande. Até ontem eu, eu, eu estava uh, uh, avaliando, sim, 2014, 2015, 2016 porque eu vou levar os dados para um congresso que eu vou no brasileiro de citologia clínica agora em, em Manaus em em setembro e eu estava fazendo um, o resumo de, do, do, do tem sido bem assim um, uh, como é uh, as, uh, as, uh, como é que eu vou, vou explicar tem sido bastante procurada as, as coletas né os alunos têm, têm frequentado e a gente tem uh, diagnosticado algumas alterações Uh, microbiológicas, a presença de alguns agentes. Nada grave, graças a Deus, por enquanto, sim, né? Alguma outra lesão, né? Mas a presença de fungos, por exemplo, da cândida da garnerela, dos agentes uh, bacteriológicos, micológicos, e de alterações inflamatórias na citologia, a gente tem detectado. E isso também possibilita a, a, a menina ou, ou a mulher, né? A, a procurar um tratamento, né? Porque a gente não dá o tratamento, a gente só diz, olha, tem tal agente. Aí ela vai ao médico, né, e já consegue antecipar assim ó, eu já estou com isso e, e o médico consegue dar o tratamento daí né? esse projeto ele dá é um projeto de extensão mas também dá subsídios para pesquisa ele tem citologia micologia qual é a importância de, de, dessa mistura toda né? na formação da, dos alunos que participam dele das monitoras enfim. Ah, é enorme né os alunos com isso conseguem então caracterizar o agente detectar o agente né identificar né? identificar as alterações citológicas e também aprendem, né, como fazer o isolamento do fungo, a identificação do fungo, né, com uh, uh, os meios de culturas apropri apropriados, né, e eles uh, conseguem formar uma opinião da importância de fazer, né, uh, o diagnóstico, tanto citológico, micológico, bacteriológico, né, e o quanto isso vai auxiliar a comunidade, né? Então, essa é a ideia que a gente quer passar das disciplinas, das disciplinas né? na faculdade de farmácia, citologia, micologia, né? E agentes parasitológicos também podem ser diagnosticados, né? Então, é, isso, é, isso é muito importante, né? É importante porque a gente consegue fazer a prevenção da evolução desses dessas alterações citológicas para o câncer cervical, como você falou, né? Enquanto lesões precursoras, elas são muito melhores um, uh, tratadas, né? E com uh, extinção total até da lesão muitas vezes, né? E se a mulher demorar muito para fazer esse preventivo, né? Não, não se conscientizar da necessidade de, de fazer isso anualmente ou a cada dois anos, né? Uh, quando for ver já pode ter alguma lesão que né, já seja mais difícil a regressão né essa atividade ela tem importância não sei se a senhora concorda comigo, né? Uh, em relação às pessoas saberem o resultado, enfim, de como com está certeza. a sua saúde. Mas também em relação à própria conscientização. Porque a gente está vivendo um momento no Brasil onde as pessoas não estão mais se vacinando, as campanhas de vacinação não atingem mais sucesso. Exatamente. E eu queria saber como é que está o panorama dessa conscientização no Brasil em relação a, enfim, problemas com HPV. Ou uh, como é que a senhora enxerga esse panorama atual? Porque nós estamos vivendo é. um momento de, de regressão né, nesse quadro. Sim, né? o governo federal... Uh, um, ele disponibilizou a vacina né, do HPV, né? E alertou que as meninas, a partir de 9 anos, de 9 a 13 anos, elas podem já começar a se vacinar, né? A, a adquirir a vacina. E isso é importante porque ela vai prevenir né, a infecção pelo vírus HPV e, com isso, a possibilidade de ter lesões, né? e essa vacina ela é ela ela previne uh, HPV de baixo risco e alto risco também né então a gente sabe que existe aqueles que são uh, reversíveis têm a lesão e podem evoluir, e aqueles que têm né, mais dificuldade de evoluir, né que são os HPV de alto risco que tem assim a, a, a capacidade de alterar o DNA da célula se, se se uh, aderir ao DNA celular, com isso causar uma lesão mais mais grave, com mais difícil de uh, retornar, né, a normalidade, por assim dizer, né. Então assim essa campanha ela vem ela vem estimulando e incentivando meninas, né, e agora meninos também podem se vacinar, né, e isso a gente espera que diminuam né, os índices de, de câncer de colo de útero, de câncer de pênis, né, que também podem, uh, os meninos também podem ser acometidos. Né. Muito bem, Luciane Noal Calil, professora da Faculdade de Farmácia, coordenadora do projeto Saúde da Mulher, Prevenção do Câncer Cervical, Detecção de HPV e Agentes Microbiológicos do Trato Genital Feminino. Muito obrigado pela participação aqui no Estação em Foco, parabéns pelo trabalho de vocês e vamos na torcida para que as pessoas, enfim, continuem procurem. procurando o projeto e o projeto continue na quarta-feira, porque é, é importante a cultura do próprio é dia Exatamente, ser criada, é. né? caso mude, assim, a gente quer, vai, quer é, div, divulgar isso na página da ProRest, né, que eu quero, quero divulgar ali também. Oh, mudou o dia, né? Uh, e também na faculdade de farmácia vai ter um aviso lá no laboratório, né? O laboratório fica na Avenida Ipiranga, 2752, faculdade de farmácia, onde nas quartas-feiras, por enquanto, a gente está fazendo as coletas, né? Uh, manhã e tarde. Muito bem, vamos agora às notícias da extensão.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 o Seminário de Extensão Universitária da Região Sul reúne atividades de extensão das 28 instituições públicas de ensino superior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O evento é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão da URGS ocorrerá no Campo Centro entre os dias 28 e 31 de agosto. As inscrições de trabalhos para o 19º Salão de Extensão abrem no próximo dia 6 de agosto.